Beleza, camada. Seguinte, no vídeo do Fedora, do Debian e do OpenMandriva que adotaram o LLVM, e eu questiono a questão do, do próprio Kernel Linux adotar, e eu esclareço dúvidas e debati comentários, eu falei que existiam três compiladores que compilam o Kernel Linux além do próprio GCC. E de acordo com a quantidade de visualizações, likes e pedidos nos comentários, eu iria debater sobre esses três compiladores. Como foi muito bem recebida a ideia, então vamos debater sobre eles, tá bom? Bom, o GCC ele é muito viável, né? Graças a comunidades como, por exemplo, a Comunidades Solares, ele se tornou muito viável, que os caras foram adicionando correções e adicionando recursos a esses compiladores. Depois outros Unix começaram a adotá-lo também, adicionando também patches de correção e recursos. Para torná-lo viável no uso dos próprios Unix. Tem história no meu canal que eu explico o porquê, e o princípio disso tudo foi exatamente o compilador do Solaris ser cobrado, né, é, um valor em cima dele, e era caro pra caramba. Então eles resolveram achar mais viável eles contribuírem com o GCC, mesmo que o GCC ainda na época não era viável, mas tinha suporte ao processador 68 mil que era o que eles precisavam. Eles contribuírem com esse compilador do que ficar pagando licença, do compilador dos solares. E ao longo do tempo o compilador GCC foi se tornando viável para você poder usar no Linux. Porque assim, é, existem vários compiladores C, mas não é qualquer compilador que você consegue compilar o kernel e botar o kernel. Tá bom? E com isso, mesmo com o GCC foram surgindo outros. O primeiro dessa história que eu gostaria de citar é o TinyCC. KNCC, tá para quem não sabe, ele foi desenvolvido por Fabrice Bellard. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, é francês, eu não entendo de francês. Quem entende de francês é minha irmã. Mas deve ser assim, Fabrice Bellard. para quem não sabe quem é o Fabrice Bellard, é o cara que criou também o QMU, que nós chamamos aqui no Brasil de Kimu, e o FFMPeg. É, o cara é um gênio, galera. Só que não para por aí, ele tem muito mais coisa que ele já desenvolveu. Vai aparecer na descrição desse vídeo o link para os projetos dele. Literalmente, o cara é um gênio, porque assim, o cara já vem até primo de matemática, ligado à questão de números primos. E tanto que o próprio C tem a ver exatamente com premiação, né? Que competiu em um torneio, ele criou um compilador chamado OTCC, que vem de Obfuscated Tiny C Compiler, que é de um torneio exatamente chamado de IOCCC. Vai estar tá na descrição desse vídeo, esse torneio. E tá, a ideia dele era criar um compilador pequeno, né? E que gerasse, inclusive, binários pequenos também. O final da compilação tornaria os binários menores. Tanto que vocês podem ver aqui que ele gerou binários muito menor que o próprio GCC. Olha a diferença de tamanho. Tipo, é exorbitante né? Então, esse compilador tem essa qualidade. Tá, e o que, que o OTCC tem a ver com o TinyCC? É que, na verdade, o TinyCC veio do OTCC. Ele simplesmente tirou... Essa parte obfuscated e tornou o, o compilador em TinyCC. TinyCC ele carrega essas mesmas características, ele é pequeno, ele é muito mais rápido e gera binários pequenos também, ele carregou essas características do OTCC. Tanto que galera, foi feito um teste com o TinyCC que eles compilaram o, o navegador Lynx, que é aquele navegador que a gente usa dentro do terminal. E o TinyCC foi 9 vezes mais rápido que o GCC. É, eu não falei 9% mais rápido, como o próprio fork do GCC, que era o Eggs. Nem 90% mais rápido, eu disse 9 vezes mais rápido. Você tem noção? 900% mais rápido. Tem outros testes também que mostram, pelo menos uns 4 links aqui, tá bom? Tá, e na questão do Linux? Eles fizeram testes também, foi bem nessa faixa também de 9 vezes mais rápido a compilação do kernel Linux. Tanto que existe uma ferramenta chamada TinyCC Boot. Que é simplesmente assim, o carregador de boot, por exemplo, pode ser o Grub, ele carrega o compilador ao invés do kernel. Depois que ele carrega o compilador, o compilador ele compila o kernel Linux durante o processo de boot. Olha que doido isso, né? Ou seja, a gente carrega, boot o kernel através do código fonte. E um detalhe, que ele compila o kernel mais ou menos em 10 segundos. Vocês têm noção do poder que ele tem? Ou seja, ele é muito mais rápido e ainda gera binários menores. Mas e por que? Qual é a dificuldade de a gente compilar o kernel Linux com o TinyCC hoje? É que chegou na versão 0.9.25, o Fabrice Bellar, ele perdeu o interesse. Tipo assim, ele ainda mencionou, olha, eu não mantenho mais o TinyCC. Ele, literalmente, tipo, porque ele perdeu o interesse. Isso é comum em desenvolvedores, inclusive, de desenvolver um projeto e depois perder interesse para aquele projeto porque ele cuida de outros projetos hoje, vinculado a física, à matemática de um modo geral. Só que esse compilador ele ainda está disponível nos repositórios, no Debian vocês podem ver mesmo. Só que se vocês notaram, no Debian ele está na versão 0.9.27, sendo que o Fabrício Bellat ele descontinuou no 0.9.25 Quer dizer, já houveram dois lançamentos depois que o Fabrício Bellard saiu É, exatamente porque ainda tem uma comunidade por trás do TinyCC uma galera que desenvolve o TinyCC Na época do Fabrício Bellard, o último kernel que, que era compilado com o TinyCC era os 2.6... acho que 31, 32, uma coisa assim E surgiram outros projetos, por exemplo, o próprio Rob Landley, o criador do Toybox ele tem um fork do TinyCC só que a prioridade dele é outros projetos, como o próprio Toybox e o Hermetic Linux, que é uma distribuição Linux que é feita para implementar o Toybox como terminal padrão. Tem, por exemplo, também o QCC, que seria o TinyCC dentro do QEMU. E, galera, tem, por exemplo, no site Naonic esse projeto, onde uma galera está mantendo ele. Tanto que um francês ele adicionou um patch para dar suporte à biblioteca Muscle no TinyCC eu acho esse compilador muito da hora e eu acredito que ele deveria ter tomado o lugar do gcc na questão do kernel linux de você poder compilar o kernel linux com time cc tornando ele padrão ao invés do gcc você tem a opção de compilar com gcc mas o padrão seu time cc ao invés do gcc eu acho que a gente teria evitado um monte de problema se a gente tivesse adotado time TinyCC. por exemplo o no Google Chrome, tá certo, o Google Chrome ele é feito em C++ e o Tiny C não tem suporte a C++, somente a C e a uh, Mas assim, uma ilustração para vocês entenderem melhor. Supondo que o Google Chrome fosse feito em C, né? O cara que portou o Google Chrome para o Linux, ele teve que desenvolver uma ferramenta para substituir o Make, que foi o Ninja, que eu já narrei aqui a história. Porque eram muitos é, arquivos para serem compilados e levar muito tempo o Make não supria por questão de desempenho e nem o Scones, então foi onde ele desenvolveu o Ninja Build olha, se, supondo que fosse desenvolvido em C ele não precisaria ter desenvolvido o Ninja Build ele poderia usar o próprio Tiny CC para isso ou supondo que a galera tivesse adicionado suporte a C++ no Tiny CC galera, ele não precisaria ter desenvolvido o Ninja Build já teria suprido a necessidade dele ó, oh, a galera de Slackware dentre fanto essas distribuições source based era uma maravilha para eles hoje <risos> sabe era um ganho de tempo muito grande as próprias distribuições binary based mesmo porque eles têm que compilar lá para poder disponibilizar o binário para gente seria muito mais rápido para eles tá mas por que, que a gente tá falando isso sendo que hoje a gente está adotando o LLVM galera para para pensar o LLVM tem as mesmas características do TinyCC compilar muito mais rápido usar menos memória e ainda por cima gerar binários menores, tá certo que a de log do LLVM é interessante, mas ele gera binários menores. Quer dizer, hoje a gente tá correndo atrás de uma coisa que já existia no passado, sabe? É um compilador com as mesmas características do TinyCC. Não que eu não gosto do LLVM, eu gosto pra caramba, mas estamos correndo atrás de um compilador que tem as mesmas características do TinyCC. Biblioteca mesmo. Se tivesse adotado Lib C ao invés da GLibC, hoje não estaria correndo atrás pra ter a Muscle que tem as mesmas características da Dietlibc, sabe? Tipo assim, esses desenvolvedores desenvolveram essas ferramentas, as bibliotecas, esses compiladores, abandonaram e hoje estão surgindo outras bibliotecas, outros compiladores com as mesmas características. Sabe? É mais ou menos reinventar a roda. Oh, imagina se o TinyCC e a Dietlibc tivessem sido adotados naquela época. Você tem três DVDs pro o Debian, né? Se você quiser baixar tudo, você tem o um CD-DVD principal. Não estou falando de CD, eu sei que tem o um CD, mas você tem o um dvd principal e mais três, dois outros DVDs para o repositório. Se tivessem usado o TinyCC, eu lógico que tem mais do que C lá, né? Mas por código em C. E a DitesLibC, imagina, eu acredito que os três DVDs iam se reduzir a um DVD. Olha o tamanho que o negócio reduz bastante, sabe? Eu já usei aqui a libc, eu mostrei o tamanho final de um binário utilizando a libc. vocês presenciaram isso também. Então assim, até mesmo pra gente beneficiar, fazer download das imagens, a imagem, por exemplo, NetInstall do Debian tem uns 200 megas, qual que é o tamanho que seria aquilo hoje? 50 megas? 20 megas? Eu acho que ia ficar muito pequeno, muito vantajoso pra gente. E desafogar até a internet pra isso, né? A gente fazer download. Na hora de a gente é, receber uma atualização, os pacotes iam ser muito menores. isso é muito mais rápido também. Bom, então é isso. Eu, por enquanto eu vou parar por aqui, na, no Tiny CC, tá galera? Porque eu tô vendo aqui que eu já gastei mais de 13 minutos para poder é, fazer esse vídeo. E eu vou tentar fazer só mais um. No máximo, né? Explicando os outros compiladores. Se não der, eu vou estender a 3. É o jeito, tá? Então É isso. Vale a pena, galera, confiram, está em CC está nos repositórios, vocês mesmo podem baixar para fazer download. Para vocês terem ideia do poder dele, é que assim, ele já foi utilizado até mesmo para compilar o próprio GCC. Então, confiram ele, mas também para quem desenvolve, não se apoiem só assim, ah, já que ele gera binário final menor, então eu vou escrever o código porco. Não, continue com o mesmo processo, né? com o mesmo hábito de escrever um código limpo e enxudo, tá bom? E eu quero finalizar com o seguinte, galera, não, não é que eu odeio o GCC, ele tem as vantagens dele, eu gosto dele na questão das vantagens dele. Eu já expliquei que seriam os recursos que eles têm e que outros compiladores não têm, extensões que ele tem, arquiteturas que ele tem, suporte a linguagens que ele tem, mas eu vejo que assim, fica um pouco demorado a questão de uh, melhorar a parte de melhor aproveitamento do hardware, de otimização de tamanho... E até correções de bugs demoram demais. Então assim, foi isso que fez surgir essas outras ferramentas. E vale a pena conhecer elas também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e falou!